Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, recado rápido para você. Dia 28, agora, sábado, agora, eu vou estar numa palestra, um evento organizado pela Helena Porcelanatos e pela Corte Eu vou estar no auditório das Pacelli em Santa Gertrudes fazendo uma grande palestra sobre técnicas de assentamento de pisos de grandes formatos. Vamos falar tudo sobre grandes formatos: assentamento, tipo de argamassa usar, como cortar essas peças, como fazer furos nessas peças, tudo. Vocês precisam saber sobre grandes formatos vai nessa palestra aí. E, além disso, pessoal, na parte da tarde, tá? a gente vai fazer uma visita dentro da fábrica da Helena Porcelanatos para que nós, as logistas possamos conhecer o processo de produção dos porcelanatos que nós assentamos. Então, se você é da região Santa Gertrudes, se você é dessa região e ainda não se inscreveu na no nossa palestra para o sábado, agora, dia 28... Entra no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram da, da Helena Porcelanatos, entra no Instagram, já, já segue o Instagram da Helena Porcelanatos, entra no direct e fala, quero participar da palestra com o no dia 28, faz sua inscrição. E se você é de outra região do Brasil e quer uma palestra nossa na sua cidade, deixa aí na, no, no, no Instagram da, da Helena Porcelanatos também, eu sou de tal cidade do Brasil e gostaria de ter o Franz aqui fazendo uma palestra pra gente para aprender um pouco mais sobre as técnicas de assentamento. Então, fico com o convite para você. Se você é da região de Santa Gertrudes, sábado agora, dia 28, eu vou estar lá no auditório da Aspacer fazendo uma grande palestra e depois visitando a fábrica da Helena Porcelato junto com vocês. Se você é de qualquer outra região do Brasil, deixa lá no Instagram. Faz, esse, faz essa forcinha. Deixa lá no Instagram da Helena Porcelato no direct. quero o Quero Franz aqui na minha cidade. Quem sabe a gente não pinta aí na sua cidade, Dando um treinamento bacana para vocês sobre grandes formatos. Uma parceria o Azulejista, Helena Porcelanatos e Quarto Solite. Beleza, pessoal? Fui!